Olá pessoal, eu acabei de instalar o Linux Ubuntu nessa máquina aqui, deixa eu mostrar para vocês, e eu vou seguir o processo de instalar o Elixir 1.13 usando o ASDF. Então a primeira coisa, é tem, olha, se eu colocar aqui ASDF Elixir, deve vir algum aqui, esse texto aqui do Guilherme Yamakawa de Oliveira. É, primeira coisa é instalar o SDF. Eu estou vendo aqui que ele não fala como instalar aqui. O tutorial que está em outro post aqui. Ah, mas tudo bem. Eu vou colocar os links corretos no aqui no post get started. Instalando as dependências. Um, então, acho que a primeira coisa, sudo apt install curl e git. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte para ficar mais legível. Continuar, sim. Demora um pouquinho para instalar algumas coisas, certo? Principalmente o Erlang. Então, quando eu estiver instalando o Erlang, eu vou ficar falando de outras coisas enquanto ele instala. Mas, é, o git e o curl... Parece que está tudo ok, não é tão, tão lento. Então, vai dar certo aqui. Ok, instalou. É... Aí ele está dizendo para fazer o download do ASDF. É. Como eu estou aqui em Linux e eu uso o Aptitude, mas... segunda coisa é fazer... Como ele está pedindo um git clone aqui, eu vou ir para a minha pasta de downloads, porque talvez eu possa querer apagar isso aqui. Beleza. Uh, switching to your... Ok. Eu acho que está ok aqui. E instalando o SDF. Aí ele diz assim, adicione o seguinte para o seu bash-rc. Então, eu vou nano barra ponto bash -rc o editor de texto aqui eu acho que na, na última linha né? copio e colo salvar sim salvei completions must be configured by adding tem que fazer isso aqui também então vou lá então, adiciono essas duas linhas aqui. Para saber se deu certo, eu tenho que abrir um outro terminal. Aumento a fonte, a SDF. Beleza, então o SDF está instalado. Agora vamos lá voltar ao tutorial. No tutorial... Ele fala para adicionar o plugin do Erlang. E, ah, ele, Primeiro ele instala o Erlang, depois instala o Alixir. Lista todas as opções do Erlang. Então, vejam, a a, o Erlang mais recente é esse aqui, 24.3. Então... ASDF install Erlang 24.3. ASDF, anota, manager Erlang, ADP, ok. Eu acho que o download, até que não demora tanto. Mas enquanto isso, eu, como eu sei, deixa eu colocar essa janela aqui do lado, que eu vou ficar acompanhando. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre a linguagem Erlang. Porque uma coisa interessante é justamente que eu, quando você instala o Alixir, para instalar o Alixir, você tem que instalar o Erlang. Então, o que é a linguagem Erlang? É uma linguagem de programação, de uso geral e um sistema para sua execução. eles estão falando aqui na Wikipédia que você precisa... Epa, deixa eu voltar aqui, parece que deu um problema aqui. Build interpreters are required... To... Ah, sim. É, eu acho que o eu... ele esqueceu isso aqui. É, Por isso é bom seguir os passos, né? Vamos aqui no plural site que ele disse como instalar o Erlang com o SDF. Isso aqui a gente já fez, aqui, isso aqui. Ah. Não, eu tenho quase certeza que tem um lugar. Eu acho que é aqui mesmo. Ah, Ubuntu dezesseis. O Ah, sim. Como eu estou no Ubuntu 20.4, eu preciso. Não, é aqui. Eu preciso instalar aqui, ó, sudo apt-get-y, colocar senha. Todos esses pacotes. Eu acho que sem eles eu não vou conseguir. Então, deixa eu colocar essa janela aqui do lado. Que eu vou continuar a falar do Erlang enquanto ele está trabalhando ali. Então, ó, tem até uma um entrada na Wikipédia. Então, o Erlang foi uma linguagem criada numa empresa chamada Ericsson, que é uma empresa de telecomunicações. Hoje é uma empresa de tecnologia, mas era principalmente conhecida como empresa de telecomunicações. Em 1986. Por quem? Por três pessoas. Cadê o nome das pessoas aqui? É, geralmente a melhor coisa é você pegar a Wikipedia em inglês. Não, não, não era isso aqui. Era o de baixo. Erlang, Erlang Programming Language. Cadê os nomes dos criadores? Eu sempre gosto de falar dos criadores. Porque, ó, dois deles e mais um. Ah, que legal. O Robert Verdin está vivo e muito ativo na comunidade LX Erlang, ele trabalha na Erlang Solutions, empresa bem legal. O Joe Armstrong, infelizmente, faleceu uns dois, três anos atrás. E o Mike Williams, que eu não sei se ele está aposentado, ele não é tão ativo na comunidade. Então, esses são os criadores de Erlang. Onde um eles criaram, porque eles cri criaram... Está explicado num artigo que eu acho que está aqui embaixo. Deixa eu procurar. History of Erlang. Esse artigo aqui. aqui. Uma versão. Não, não é esse aqui. A ah, History of Erlang Opa que foi um artigo, só enquanto isso mostrar para vocês, já estamos em 96% da instalação do que precisa instalar para poder instalar o Erlang então a history of Erlang é, esse aqui de baixo é o link oficial do artigo no caso, o artigo desse é um evento oh, não, não é p o p l -R, h o p l -R, Hopel Proceedings é, anais do terceiro, da terceira conferência da ACM SigPlan. SigPlan é o grupo especial de interesse em linguagens de programação, sobre a história das linguagens de programação. Então, foi em 2007. Então, a, a linguagem foi criada em 86, virou open source em 98. Então, já era uma linguagem bem estabelecida em 2007. Nunca foi muito conhecida, mas bem estabelecida em 2007. E eu acho que na época já existia o WhatsApp. Então, o legal aqui desse link é, apesar de que vocês, é, por exemplo, eu cliquei aqui nesse link PDF, e vai aparecer aqui para mim o PDF, porque eu estou conectado como professor da UTF-PR. Eu acho, eu acho que não é aberto, não tenho certeza. Mas está aqui o artigo, onde ele conta a, a história do, do Erlang, ou do Erlang, eu falo Erlang mesmo, e tem um vídeo da apresentação dele. Infelizmente, esse vídeo, se vocês forem olhar bem, ele aparece aqui bem pequenininho, e quando chegam os slides, deixa eu dar um play aqui, fica, fica meio ruim, não fica legal. Então, eu fiz uma versão desse vídeo, está no meu canal, History of Erlang. Então, esse é o artigo, com, quer dizer, esse primeiro link aqui, já manda direto para o artigo, sem, sem você precisar ter nada com a ACM. Então eles se criaram em 86, 98 open source e foram essas três pessoas, para quê Para sistemas de telecomunicações lá da Ericsson, e hoje em dia esse tipo de, de funcionalidade que tem no Erlang é útil para diferentes tipos de sistema. Essa linguagem, uma coisa importante do, do Erlang, é que ela tem um, uma máquina virtual. Então, é por isso que, para a gente instalar o LX, a gente precisa instalar o Erlang, porque o LX usa a máquina virtual do Erlang. Então, o LX compila para bytecode do Erlang. Então, é muito útil que... Quer dizer, não é muito útil, é essencial que você tenha o Erlang instalado para poder instalar o, o LX. Olha, aqui tem alguns exemplos de código. Tem gente que acha feio o, o código do, do Erlang, né? É, claro, esse aqui é um código que está muito comentado, então talvez não fique tão legal. Deixa eu pegar esse mesmo código aqui, colocar num GIST, sem comentários. Opa, eu não estou logado aqui, vou me logar no GitHub. Ah, ele precisa... De um código que ele me mandou. Eu vou olhar aqui no meu celular. É, ele, ah, ele mandou... Sim, mas ele mandou por, por e-mail. Não vou abrir o e-mail ali. Achei aqui. Pronto, verificou agora eu vou criar um gist então esse gist aqui é... vou chamar ele de exemplos de Erlang na Wikipedia por quê porque são eu vou colocar os outros então esse aqui é o fact quer dizer, eu tenho que pegar o nome do módulo, o nome do arquivo tem que ser o nome do módulo, o nome do módulo é fact, tá certo? fact.irl, agora eu vou pegar o código aqui e vou tirar os comentários, porque eu quero deixar somente os comentários, que eu acho que fica mais bonito. Pronto. Então, aqui eu estou dizendo que eu criei um módulo chamado fact. Nomes de módulos. Ah, olha que legal. Enquanto isso, aconteceu aqui. Consegui ó, eu consegui fazer isso aqui. Instalei as dependências necessárias para instalar o Erlang. Agora sim, eu vou começar a instalar o Erlang 24.3. Extraindo o código fonte. Ok. Vou deixar a janela aqui do lado e ficar observando. Então, aqui eu estou dizendo. Eu criei um módulo. Então, traço módulo. Esses parênteses aqui são opcionais, mas eu, eu sempre deixo. Ponto. Então, isso é uma, uma coisa que algumas pessoas não gostam. Toda linha em Erlang tem que terminar ou com ponto ou com ponto e vírgula. Então, eu criei um módulo fact, F-A-C-T, começa com letra minúscula, e uma função... Ah, sim, aqui eu crio a função fact. Essa função fact recebe um argumento, por isso que aparece esse barra 1. E por isso que uh, eu exporto essa função. Então, aqui eu estou dizendo, criei um módulo fac, fact com a função FAC de aridade 1, que essa função faz, ela calcula o fatorial. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos abrir um outro terminal aqui. É, desanexar o terminal... Enquanto isso, olha, enquanto vocês veem, ele está instalando aqui. Uh, ok, eu não, não vou precisar, eu acho, de tudo isso. Então, ok, não preciso. Uh, vou, vou fazer um catfact.irl. Agora... Eu vou abrir com Visual Studio Code esse arquivo que eu acabei de editar. Obviamente, como o Erlang não está instalado, não vou conseguir fazer muita coisa com ele. Mas, uh, yeah. choose the look you want. Eu quero light. Não quero... Uh, ok, instalar e reiniciar. Uh, ok, português... Pronto, ele está reiniciando. Pronto, modo light. Só que aí vocês veem, não está colorido aqui. Ó. No, no, no GitHub está colorido, mas aqui não está. Então, ele está dizendo que eu posso pesquisar o Marketplace para a extensão para Erlang. Eu sei que tem uma extensão chamada Erlang LS. Essa que eu vou instalar Confiar no espaço de trabalho E instalar A request has failed ah, Ele precisa de um servidor E esse servidor só vai rodar Quando eu tiver o O Erlang instalado Mas tudo bem, olha ele já deu o que eu queria inicialmente Somente aqui as cores. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como é que funciona isso aqui? Então, eu estou criando um módulo fact com a função fac. Na hora que eu tiver o Erlang instalado, para eu chamar essa função, eu vou fazer assim, fact.fac, por exemplo, 10. Ponto. Lá no, no shell. Comentário em Erlang como é que é mesmo? Eu ah, é o percento. Quando eu estiver lá no shell, no Erlang shell, para chamar o pau eu vou colocar fac, não ponto, desculpa, estou misturando ele com o Erlang, fac, fac de dois pontos, fac de 10, aí ele vai calcular o fatorial de 10. Então, aqui ele basicamente está dizendo que o fatorial de 0 é 1, um, e o fatorial de n, isso aqui é uma variável, e a variável tem que começar com letra maiúscula, quando n for maior que zero e quando n for inteiro, você calcula da seguinte forma, n vezes o fatorial de n-1. Então, é assim que a gente calcula o fatorial. Hum, deixa eu fechar isso aqui. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo já é com a sequência de Fibonacci. Ah, que legal, aqui ele colocou... Eu não tinha visto, ele só fez com esse aqui. Aqui o Fibonacci, vamos colocar lá no. Pode ser um arquivo mesmo. Edit. O processador está lá em cima aqui, ó, se a gente for pesquisar. 12.83. Isso é a instalação do Erlang, consome muito do processador. Uh, aqui, okay. Add File aí o nome do arquivo vai ser series. .arl. E aqui é o arquivo e eu faço o update. Olha, enquanto isso, olha, ele reclamou agora é Orlang HTTP 23 Olha, até que, que foi rápido. Pronto. Agora eu vou fazer assim, a sdf global Erlang. Aqui eu posso ter global ou local. Eu quase, eu não sou um programador profissional, faço quase sempre coloco global. E agora, olha, ó, funcionou. Então, o Erlang está funcionando. Vamos, vamos fazer o teste com aquele programa que a gente tinha aqui. Cadê o programa? Está ali, o fact.erl. Então, olha, eu vou chamar de novo o erl e eu vou fazer c fact.erl. Eu acho que tem que ser entre aspas. E aí eu coloco assim, fact fact 10. Opa, não era ponto e vírgula, era ponto... Calcular o fatorial de 100, calcular o fatorial de 1.000, calcular o fatorial de 10.000, calcular o fatorial de 100.000. Agora ele está sofrendo um pouquinho. Tudo bem, vou parar, é o suficiente. Pronto, mas o meu objetivo aqui não é instalar o LX, é instalar o Erlang. Ó. Aqui ele colocou também o global. Uh, agora eu adiciono o plugin do LX. Aí eu pergunto para ele quais são os LX que eu tenho. Então, é list all LX. Ele tem, olha. Como eu acabei de instalar o Erlang 24, eu vou fazer, vou instalar esse aqui: SDF install elixir. Copiar isso aqui. E eu acho que vai ser bem rápido. E eu faço um global. Elixir -v vai me dizer qual é a versão. 1.13.3 compilado com Erlang OTP24. E o iX já tem o um LX. Então, por exemplo, eu posso definir uma função fn que recebe x e y. E retorna x vezes y menos 10. definir essa função, vou chamar essa função de f, e vou aplicar essa função f a 10 e 3. Quanto é que ele vai calcular? x vezes y, 10 vezes 3 é 30 menos 10, 20. está correto. Pronto, então era isso que eu queria neste vídeo. Ah, agora que eu estou vendo que eu estou escondendo a, a, a tela, que droga. Mas vamos pular aqui, depois eu vejo se esse vídeo apareceu alguma coisa, mas eu acho que sim, apareceu tudo, é? quando eu tenho uma janela, quando eu fico aqui no canto, eu tenho que aparecer uh, de um jeito diferente, né? É, por isso que às vezes é melhor usar esse formato aqui, não esse aqui, esse aqui a tela fica muito pequena. Mas, enfim, esse era o objetivo, eu vou deixar no link, no, na descrição, os links que eu utilizei para fazer essa instalação. Se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar, ah, como é que sai, essa é uma dúvida interessante, você entrou no Alixir, como é que você sai? Ctrl-C duas vezes, mesma coisa no Erlang, entrou no Erlang, como é que sai? Ctrl-C duas vezes. Por que ele está dizendo que é aborto com o CTRL G. É, não sei também. Eu, eu, eu sempre saio com o CTRL C duas vezes. Sempre funciona. Até a próxima, pessoal. Escutem o podcast Elixir em Foco. Acompanhem acompanhe os vídeos aqui no canal. Acompanhem os vídeos lá no meu outro canal em inglês. Eu tô também com um podcast chamado Hello Warlank, mas infelizmente ele tá numa pausa por causa da guerra na Ucrânia, porque o meu co-host, ele mora na Ucrânia, ele é ucraniano. E, e é isso, vou falar aí em algumas conferências. Me sigam lá no Twitter, que as novidades que eu, que eu vou falar numa conferência que eu não posso falar ainda qual é o nome, vou falar na CodeBean 2022 tem uma outra que eu não sei se eu vou falar ou não, mas enfim várias coisas que estão acontecendo, me sigam lá no Twitter que eu falo tudinho. Um grande abraço e até a próxima.